Então, uh, este é o convento de Cristo em Tomar e estamos aqui no claustro da, da lavagem, que foi construído no século XV. Foi o segundo claustro a ser construído. Haviam lá embaixo, à volta, no piso inferior, lavavam as roupas deles, deles próprios. E... Construído no século XV, foi o primeiro claustro a ser construído. Uh, Estes este azulejos são uh, originais, século XVI. E as claustas chamam-se do cemitério, porque temos aqui embaixo no chão algumas campas e depois temos também três campas de pessoas importantes ou que se destacavam destes que estão aqui no chão. Campas o que seriam? As campas eram era onde os mortos eram mortos. Ah, como se fosse uma, um túmulo. Sim, exatamente. Certo. Aqui nas pedras, temos ver que as pedras têm números. Um, dois, três, quatro, cinco e por aí fora. Uh, isto porque os fracos quando sentiam velhos e sentiam que, que iam morrer, quando já sentiam doentes, eles tinham escolhido que podiam ser enterrados e então os números eram como que uma forma de identificação para, para o local onde iam ser enterrados. Depois aqui nestas pedras deste lado já temos dois buracos onde os fratos colocavam uma, um instrumento em forma de, de maiúsculo, rodavam, tiravam a pedra e era assim que eles colocavam o um corpo debaixo de, das pedras. Aqui também temos o poço, ali temos o poço, que também está ligado à cisterna. Os azulejos aqui do centro dos... dos... No centro do claustro temos, é, temos três túmulos que se destacam. Temos ali ao fundo o túmulo de Baltasar de Faria, que foi o homem que trouxe a Inquisição para Portugal, de França. Ali temos Diogo da Gama, no lado direito temos Diogo da Gama, um parente Vasco da Gama, e que trabalhou com o Rei Domonel I, que foi um grande intervencionista aqui no convento. E daqui a lá temos Pedro Alves de Freitas, é um escritor, um escrivão aliás, aqui no convento, que escrevia papéis sobre, sobre a ordem Cristo. De... espanhóis que foram reis de Portugal ao mesmo tempo e com a população gostava de ter -me um rei espanhol que fosse rei de Portugal ao mesmo tempo a população era muito contente e então para se si afirmar o rei mandou mudar a cruz da ordem de Cristo que se assemelha muito àquela que estava acima no centro do brasão deixa mas que o tamanho das, das pontas onde é igual naquela vemos que uma ponta tem é mais comprida do que as outras três isto porque ele quis mudar a cruz de Ordem de Cristo, que é uma cruz muito portuguesa, da qual os portugueses já orgulham muito, uh, para se assim, afirmar, para dizer que está cá e que quer ser respeitado, e que ele pode mudar uh, a Portugal uh, a medos. metros. Por isso é que a, a cruz de Ordem de Cristo que sei se manda muito a cruz da Ordem de Cristo, daquilo que vimos naqueles dois clósteres. Agora, aqui, a cruz da Ordem de Cristo e a cruz de Ordem uh, Podemos comparar com a cruz filipina, a cruz da Ordem de Cristo, que já vimos que tem todas o mesmo, o mesmo tamanho e a cruz de apares é redonda ali no centro. Aqui que os peregrinos ficavam hospedados quando iam, quando faziam os caminhos de Santiago, os mais pobres dormiam no piso inferior, no chão e quanto mais ricos fossem, mais alto dormiriam, mais no piso superior dormiriam. Pobres sempre se lascando, né? Sim. <risos> encontraram os eles ficavam mais em cima. <risos> Mas, na altura da sua construção original, no século XII, ela não tinha nada deste aspecto. Ela era toda feita em pedra branca, portanto não tinha decorações, nem pinturas, nem ouro, nem estátuas, nem nada. O arco que não existia, era as era costas da igreja e para aqui era floresta. Foi só no século XVI, com a construção da igreja manuelina, que começa daqui até à outra parede, que eles uh, juntaram as duas as duas igrejas e que aplicaram as pinturas, ouro, as decorações, as estátuas, Uh, e, e o arco foi aberto. Foi também no século XVII que eles pintaram o arco, vê-se a cruz filipina no centro do arco lá em cima, e à direita no arco temos um púlpito. Do lado esquerdo temos uma pintura, é uma técnica francesa de pintura que se chama trompe-l'oeil e era para dar a ilusão que temos dois púlpitos quando só temos um. pinturas. Isto porque a missa era dada em latim. O padre ficava ali no meio e a população assistia aqui à volta dos beijos. Uh, temos muitos quadros porque a missa era dada em latim e como o povo não percebia latim, o padre fazia uso dos quadros, apontava para os quadros para que a população percebesse aquilo que ele estava a dizer. Aqui, por exemplo, em baixo temos figuras de santos e lá mais para cima temos as cenas da Bíblia, temos pinturas de cenas da Bíblia. <risos> E era por aqui uh, que a população, os cavaleiros, entravam para, para a missa. Os cavaleiros entravam a cavalo uh, e assistiam a missa a cavalo, que era uma honra assistir a missa a cavalo. É por isso que a igreja é tão larga e por isso é que a igreja é circular, que é para todos estarem virados para o quadro, para todos estarem virados para o mesmo, uh, porque estavam todos para o mesmo, estavam todos pela fé cristã. Uh, os cavaleiros assistiam a missa a cavalo antes de partirem em guerra, que é para irem por Deus, para lutarem por Deus, para irem benzidos <risos> pela fé cristã. Os quadros desaparecidos, isto porque no século XIX as tropas de Napoleão vieram para tomar a terra templária à procura do santo Graal ou o tesouro dos templários. Eles achavam que, estava, que o tesouro estava escondido na charola por trás destes quadros então retiraram-nos na esperança de encontrarem o tesouro. Não o encontraram, mas era inverno e estava frio e então queimaram os quadros para se aquecerem. E, e isto é o que resta dos quadros. Aqui temos a pintura mais antiga da igreja do século XII. Era, era a reunião mais importante da, da Ordem de Cristo, era onde decidiam tudo sobre, a, sobre o futuro da Ordem de Cristo. E, portanto, era aqui que a Ordem de Cristo se reunia, porque era a sala do capítulo, era a sala dessa reunião importante. A mesa ficaria aqui no centro um, e aqui temos a, as costas da janela mais importante, pelo menos do país, que é a janela do capítulo, a janela Manoelina, também tão bem decorada de dentro como de fora. Um, o plano para esta sala é de ter cinco janelas, portanto, uma, duas, três, 4 e 5, mas não se terminou a terceira, portanto nem se começou a quarta nem a quinta. ficou vivo da segunda mulher e já estava a ficar velha, então queria casar o filho de Dom João III e então mandou os seus homens à procura da, da mulher perfeita para casar com o filho encontraram uma senhora na Áustria em Viena uh, que se chamava Dona Leonora e então pediram para, para que ela viesse para Portugal para casar com o filho uh, do rei na altura, o filho era Dom João III então, como eu estava a dizer, enviaram a filha para casar com, enviaram a Dona Leonora para casar com o filho de D. João III e então, construíram esta esta janela em homenagem ao casamento do filho, Dom João III, com essa senhora, a Dona Leonor. Quando ela chegou a Portugal, o pai achou-a tão bonita, e ela era tão espetacularmente bonita, que tirou-a tirou ao filho e casou lhe com ela, e então a, este, esta janela acabou por ser em comemoração do casamento de Dom Manuel I com essa senhora, a Dona Leonor. Uh, quando o filho veio e se tornou rei, quando ele passeava aqui pelo convento, ele não gostava de olhar para a janela lembrar-se daquilo que se passou e então mandou construir este pilar aqui à frente para a tapar quando passasse por aqui, para não ver a janela. no é século XVI e a arquitetura deste espaço é muito simples. Linhas direitas, figuras simples, figuras geométricas e simetria. E, portanto, é a arquitetura, claramente, do, do Renascimento. No centro temos uma fonte que tem a cruz de Cristo na base. Okay, então aqui estamos na janela do capítulo, a janela da Melina, e também tem uma história muito interessante. Antes de desanalisarmos a janela, temos duas colunas de cada lado da janela, ou uma coluna de cada lado da janela. Na, na, a coluna da direita chama-se árvore da terra e a, e a coluna da esquerda chama-se árvore divina. Temos várias diferenças entre as duas e é isso que vamos analisar. Na coluna da direita tem, vemos que temos raízes e as raízes simbolizam a ligação que o homem tem com a terra ao longo da vida, mas do lado esquerdo as raízes estão cortadas porque os anjos e o divino não precisam estar ligado à terra, porque está no céu e não precisam estar ligado à terra. No lado direito temos um cinto, e o cinto simboliza a imperfeição do homem e o facto de ele ter de se adaptar a todas as situações que, que enfrenta, enquanto que no lado esquerdo temos uma corrente, e a corrente não é ajustável, porque os anjos e o divino não precisam se ajustar a nada porque é perfeito. No lado direito, finalmente, temos uh, um pedestal, que, ou vários pedestais, que suportam várias estátuas, porque o homem precisa de apoio ao longo da sua vida. Já que no lado esquerdo vemos que não temos pedestais porque o, os anjos não precisam de, de apoio porque são perfeitos o céu precisam de qualquer ajuda. As duas árvores juntam-se à Janela do Capítulo, Janela Manuelina, através daquelas cordas com as boias e formam a Janela Manuelina. Esta, esta janela tem quatro nomes, a Janela do Capítulo, a Janela Manuelina, Árvore da Vida ou Árvore de GC e GC é aquele senhor ali embaixo com a barba, com o chapéu, que está a segurar as raízes. Ele é um antecessor de Jesus Cristo e depois já vamos perceber porque é que ele está lá uh, na janela. Ele está a segurar as raízes, as raízes dividem-se em dois troncos e temos quatro espaços vazios de cada, de cada la... de dois espaços vazios de cada lado da janela. Uh, estariam estátuas, mas foram roubadas também pelas tropas de Napoleão. Uh, do lado direito estariam estátuas de reis, que fazem referência aqui à árvore da terra e do lado esquerdo estariam estátuas de anjos que fazem referência à árvore divina. Depois, mais no topo, temos duas esferas armilares, o brasão de armas Português coroado e a cruz da ordem de Cristo. Ora, quem mandou construir esta janela foi Dom Manuel I, e a mensagem que ele nos quer transmitir é que ele quer ser considerado como um semideus. Por isso, é que ele colocou <risos> as suas, os seus símbolos identificativos, como a esfera armilar, o brasão de armas coroado e a cruz da ordem de Cristo. Foi ele que foi o responsável pela por todos estes, estes acontecimentos, por isso é que ele se faz representar por isto. E, e no, no fundo temos o GC a segurar as raízes. São as raízes da árvore geneológica uh, de Dom Manuel I. Portanto, o GC representa, representa a família de Jesus, com Dom Manoel I no topo. Portanto, a árvore também é uma árvore geneológica de Dom Manuel I. Uh, e se considerarmos que a árvore da Terra é a vida na Terra e a árvore divina é a vida no Céu, Vemos que Dom Manuel I, que se representa pela janela, está no centro e portanto é como um semideus. Ele também se queria assumir como um semideus.